fereia é capturada por agentes do governo em um lago. Meninas são atacadas por pacientes zumbi próximo a um manicômio desativado por motivos óbvios. Lobisomem corre atrás de caças fantasmas que reagem com balas de prata. Fantasma aparece no mapa do Google e ao conferir descobriu-se algo pior e muito mais. Mas antes já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o um maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Um jovem enviou a uma emissora de TV um vídeo no qual há registro da captura de uma estranha criatura. ter filmado uma sereia sendo retirada de um lago. Ele alega que os homens, em trajes de proteção, fecharam o parque local e depois removeram o híbrido tritão do lago. Então, mais adiante neste vídeo, o traje pode indicar que são agentes do governo se protegendo de alguma substância tóxica que porventura pode conter no corpo da sereia. O cinegrafista ainda relatou que como ele estava deitado atrás das rochas aonde não poderia ser visto, esqueceram de afastá-lo do local e quando ele despertou se deparou com essa cena impactante. Será que as sereias realmente existem? foi invadir um manicômio desativado com sua amiga. Mas já na porta, nasceram de frente com um zelador pervertido. Ele fala coisa com coisa e se comporta feito um psicopata. Yes. Tá. Como não gastasse o filme no medão, uma paciente zumbi assustadora roubou a cena. ela está com suas roupas manchadas de vermelho, o que é um mau sinal. Foi quando de repente, a paciente revelou o motivo pelo qual estava internada. que ela foi infectada de caça demônios retornaram a uma floresta onde outrora conseguiram imagens de um suposto lobisomem correndo entre os arbustos em busca de mais evidências eles foram munidos de armamento com balas de prata é. pra isso, Fabrício. Qualquer coisa tá atirando ele está mexendo ali na seca, a seca? aonde? ele tá mexendo na seca mano. corre, corre, corre, corre, corre. No meio do caminho, um monstro apareceu do nada e lobizome correndo em sua direção, mas logo foi recebido com balas de prata e depois correu para dentro do matagal. Por pouco um dos integrantes da equipe não foi devorado. Uma notícia viral sobre uma menina fantasma que teria sido registrada Sério? atrás de uma árvore por meio do mapa Foi do mundo. O que mais minutos. assusta é que lá no fundo há um cemitério. Diante disso, muitos internautas especularam que poderia ser a alma de alguém cujo corpo ali foi sepultado. Diante disso, acessamos o mapa e conseguimos as coordenadas até o cemitério do Texas. Porém, não conseguimos encontrar o local da referida imagem, mas descobrimos algo muito pior. atrás de uma outra árvore nas redondezas daquele mesmo cemitério. Para você, que não acreditava em vida após a morte, ainda dá tempo de se arrepender. Ação na frente de um ônibus em movimento no Japão. Como isso é possível?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 De invadir uma igreja durante a madrugada. Sim, uma igreja. Bom, é claro que essa história não terminará bem. E lá foi ele pelas instalações da igreja. Can you play your favorite song? Aos poucos, ele vai sentindo que não está sozinho no local e em breve uma terrível surpresa... Sim, a suspeita acaba de ser confirmada. neste exato momento foi a última cartada e por meio de um infarto o jovem invasor partiu para o outro lado